E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com a gameplay de Eterna Noctis, Metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas. Hoje a gente vai fazer a torre oeste, vamos lá que vai ser difícil. Muito bem, no último vídeo a gente veio da área inicial do jogo, né? onde a gente cai inicialmente, ativamos uns pedestais e a gente veio até a parte foi caminhando para o lado esquerdo. Resultado. A gente se deparou com essas áreas absolutamente complicadas. Mas não é porque está no modo eterno não. Essas áreas são complicadas por si só. Os inimigos são mais rápidos. Eu acho esse cara aqui o pior de todos. A gente chegou a dar uma subidinha aqui Só que eu cortei da edição Vou pegar uma chave Mas a gente vai lá de novo Não dá nada não se afastar, esses bichos explodem agora, soltando projéteis vamos lá pegar o negócio pronto, aqui a gente pegaria a chave se fosse o caso não tem problema, mesmo que acontecesse isso, a chave já ia estar no bolso ah... Vamos acabar com o negócio aqui, É que for possível ficar perto do save e tiver pouca energia, a gente normalmente faz isso aí para resetar o HP, será que vai ser fácil assim? <risos> foi, foi fácil, <risos> eu achei que ia ter, sei lá, uns inimigos, né? qualquer coisa. ser pior né, Pensou? se esse inimigo fosse para baixo o projétil. Então, olhada aqui, tudo que tinha que ser feito, foi feito. Essa área consiste em coletar diversas chaves. De habilidade obtida. Já pode vir aqui na nossa. Nosso negócio e colocar na força bruta. A gente tem tá investindo em força mesmo porque é assim que a gente faz as coisas. Não é difícil. Pronto, pegamos fragmentos fragmento espelho. a gente se complica demais fazer um negócio simples pronto pronto essa área ela é meio, meio estreita né então acho que não é muito simples não viu É por aqui. Que maravilha. Ficar contra a parede nesses momentos é muito bom. O inimigo, ele pelo menos é que gira. assim pessoal. <risos> Ali, ó, pegamos mais uma chave, subimos aqui. Que bom que já tem um, um save, a gente pode de morrer por um bicho qualquer, que depois obrigatoriamente tem que derrotar ele. Ixi, vamos ter que derrotar ele. Pronto, recuperado. ignorância, né? Aqui, talvez seja legal fazer isso aqui, ó. A gente pula, deixa o negócio ali. Não sei se vocês estão o que eu estou tentando fazer. Eu vou deixar aqui um, um teleporte ali. Bom, vai dar ruim, né? Então vamos resetar. Não deu certo, mas não tem problema. Oi. Aê! Pegamos a chave. <risos> Pegamos a chave e esqueci que o amarelo precisa de um, de um raiozinho. Foi a terceira chave que a gente pega. São seis, eu acho, seis ou sete. Falei cheias? Hum. Esse bicho não morreu? Caramba! Ali tem uma chave Para que que é essa chave? Para abrir uma daquelas portinhas É que foi tranquilo, não é? É pra ir lá no, no templo, fazer um desafiozinho Maravilha, <risos> Nós esquecemos de carregar o negócio Meu Deus Aquela história, né? Recarrega. Olha que maravilha! Aí a gente fez que toda, toda essa parte aqui. Olha isso, que maravilha, que parece difícil para ver dela. Eu não me lembro dessa entrada, juro que não vi no mapa. Meu deus, picadíssimo. Ó, oh, que... <risos> nossa. Pesadelo Uh, conseguimos Nossa, ainda não acabou Mais uma chave, que bom Ah, se eu não me engano aqui fica na parte de baixo, né Bom, eu acho que é melhor a gente achar um save por aqui muito mais prudente acho que esse é o mais perto né vamos se jogar aqui Aí a gente volta lá para pegar o baú parece ser difícil pegar o baú realmente não é Feita essa parte, a gente está com acho que 4 ou 5 chaves, agora a gente tem que subir. Vamos ignorar os inimigos solenemente. Bom, o caminho mais curto é por aqui. Definitivamente o caminho mais curto por aqui. Saúde. Deixa os menininhos aí quietinhos. A gente já não está mais atrás de pontos. Vixe maria. Manda o outro, manda o outro. Olha a velocidade desse trem, que loucura! É fácil pegar aquele baú, hein? Vou deixar salvo aqui. Não foi tão traumático, né? É, mas agora é traumático. Pegar aquele espelhinho ali não é fácil, não. Aqui é uma área onde eu aprendi a usar a flecha do jeito certo. né? Eu não, eu não sabia que você podia, sabe, fincar ela e deixar ela fincada e depois teleportar. Então, eu aprendi da... Pior maneira. E é quando você... Vamos derrotar os inimigos para ficar mais fácil Pronto. Agora a gente vai jogar a flecha ali Descemos, bem aqui ó, prontinho Ai, que triste volta. <risos> volta aqui para baixo, triste demais. Eu tô muito ansioso aí no Dash. Vamos com calma. Vamos ao pulo do com sabedoria. Ah, que bom, olha só que maravilha. Carregou. Vamos usar uma poção, que apareceu outra Agora que eu reparei os caras pendurados no fundo, só reparado ainda então, Um monte de experiência, sanguinho Ah, é? Tá bom. Ah, que pena. Achei que ele ia... Olha, olha aquilo ali. Dá uma olhada nisso. Sem condição. <risos> Podia ser pior, viu? Podia ser pior. Cara, como isso vai ser difícil de passar. Ah, contorci aqui até. Pronto, assim. Já resolve... Ah, não resolve, não resolve Pega a chave, oi, tá, que bom Que bom, a gente tem um coraçãozinho só Eu adoro quando a gente tem toda essa marcha de erro, né <risos> Mas deu certo, a gente pegou a chave desse lado Agora a gente faz assim, ó. Reseta. O bicho deu um bizu ali. Hein? Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Como é que tá? Ó. Maravilhoso. Vai. Tem justiça, né? Já chegamos. Foram quantas chaves? 3, 4, 5, 6. Foram 6 chaves. Missão concluída. E aqui, se eu não me engano, você consegue teleportar direto lá para o começo. Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte, antes de chefe A gente vai colocar esse slot, vamos dar uma olhada, aumenta o dano da arma em 25% aumenta o, crítico em... aumenta o acerto crítico em 10%, então a gente vai trocar é... Tem que sentar no banco, tem que sentar no banco Vamos remanejar aqui os nossos negócios. Tirar esse, colocar esse. De 10 para 35. E vamos colocar... O aumento do dano das armas em 25. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Uh! Esse chefe, é complicadíssimo. O problema dele é o imenso HP, né? Se não fosse imenso HP Não seria tão complicado A gente prefere se dedicar nesse, nesse ataque que ele faz no chão A desviar de tudo Esse ataque, outro que é ataque que ele faz é bom para usar o teleporte. Acho que três ou quatro vezes a gente usou, depois você só spama. Acho que é possível desviar andando, mas a gente não consegue. Ainda. Esse é outro daqueles ataques que é melhor Você ficar defendendo do que Atacando As duas flechinhas Esse é o ataque do olhinho Primeiro se concentra em desviar, depois em atacar. Tô achando que é a plataforma agora. Uh! Deu certo. da forma dá pra acertar ele umas duas vezes oh, derrotamos ele, derrotamos ele fácil ah não, não derrotamos não tem uma segunda fase, eu não me lembrava disso não, ele não tá com uma cara boa <risos> Aê, que maravilha fragmento do santuário obtido esse fragmento do altar está protegido por material escuro, posso extraí lo sem problemas. Então, tá bom. temos mais um dos fragmentos que serve aquela parte inicial. Acho que são sete, né? que no mapa desapareceu. Né? Tinha que ter um zoom out melhor, né? E é isso. Maravilha. Ó. Abriu o portal aí para frente. Bom, para lá. Olha mais aquele chefe lá é é brabíssimo. Aí abriu o caminho E com isso a gente chega Na estação segunda estação que a gente encontra Fica na Baía da Infinita da Costa Leste Fala pra caramba Com isso ó a gente não só tem acesso a ao, ao duas áreas que a gente. a uma área que a gente encontrou, como outras duas. Tem acesso ao berço de luz. É Fortaleza Submarina que é uma área à parte. Mas eu não quero viajar agora. A gente a gente vai deixar aí para o próximo vídeo. Não sei se, se eu coloco para vocês escolherem se a gente faz a Fortaleza Submarina ou a Fortaleza no ar, que é o inferno. É o inferno! Não tem outro adjetivo. Fica assim, gost... <risos> gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, dá um dia nossos vídeos. A gente joga de Jogas de Metroidvania e comemorações. Esse é os 3 em 1. Muito obrigado aos que estão assistindo até então. Amigos aí nos comentários. É... Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar respondendo, lendo e respondendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade.